Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kill, pelo Espírito Josué. Capítulo 4: Hipnotismo. Naquele centro espírita, pessoas reunidas sob a égide do Evangelho ouviam um esforçado pesquisador e participavam das suas reflexões sobre o hipnotismo à luz do Espiritismo. Democraticamente, os ouvintes podiam perguntar o que quisessem a qualquer instante da palestra, desde que a questão se relacionasse ao tema. Discorri o palestrante. Vamos de início definir o que significa a palavra hipnose, do grego hipnos, sono. É o estado mental análogo ao sono, provocado artificialmente, e no qual o indivíduo é capaz de obedecer às sugestões feitas pelo hipnotizador. Nesse sentido, o hipnotismo parte do pressuposto de que uma mente poderosa pode influenciar outra. Citada influência se manifesta como se o paciente estivesse dormindo, e na hipnose o estado artificial provocado por sugestão caracteriza-se pelo aumento de suscetibilidade por parte do hipnotizado, que perde parcialmente a capacidade de se tornar receptivo a outras influências. Várias foram as perguntas às quais o palestrante respondeu com bondade. Se hipnose quer dizer sono, podemos dizer que quem está dormindo está hipnotizado? De forma alguma. Podemos notar, de fato, que uma pessoa hipnotizada e outra adormecida têm ambas a aparência de calma relativa, quase lassidão. Entretanto, no sono, o desprendimento é natural, já no hipnotismo, provocado. É verdade que o hipnotismo tem o mesmo efeito da anestesia? Bom, tamanha pode ser a influência do hipnotizador que há registros até de operações cirúrgicas feitas em pacientes insensíveis à anestesia, mas que, em transe, não acusaram dor. Em inúmeros casos, dentistas há que igualmente recorrem à hipnose com o que conseguem realizar o tratamento necessário em pacientes com aquela que podemos chamar de fobia odontológica. De que forma pode o hipnotismo funcionar como anestesia? Em ambas as situações, isto é, na pessoa anestesiada ou na hipnotizada, a contraparte astral da região física visada é ligeiramente afastada, qual se desligasse o componente vital da massa carnal. Mas observem que esse afastamento, se é que assim podemos denominar o fenômeno, tem duração limitada, num. E noutro casos. Oi, uh, perdoe meu desconhecimento, mas se um hipnotizador quiser, poderá determinar a um paciente que cometa algum ato imoral ou mesmo um crime? Determinar o hipnotizador pode. Contudo, se o hipnotizado irá cumprir ou não uma ordem dessa natureza, dependerá do grau de sintonia vibratória entre ambos. É verdadeiro que a hipnose ocorre quando alguém se assenhoreia da vontade de outrem, repassando-lhe sugestões ou até mesmo ordens para aceitação ou cumprimento imediato ou então para mais tarde. No entanto, deve-se salientar que o paciente, o hipnotizado, só cumprirá as ordens do agente, o hipnotizador, se estiverem dentro da trilha moral na qual o executor vive. Fazendo ligeira pausa, logo prosseguiu. Não podemos nos esquecer, porém, de que num caso desses, isto é, alguém determinar a outro em que proceda erradamente, o próprio ordenador já demonstra que não possui elevação moral. E o que dizer dos mágicos que agem nos circos hipnotizando pessoas? O hipnotismo acumula casos de variadas feições, dentre os quais os mais comuns são os de espetáculos públicos, que nem convém detalhar. Por quê? Porque se trata do uso indevido de um mecanismo espiritual colocado à disposição da humanidade para benefícios, jamais para simples diversão. Hum, em que casos o hipnotismo causa algum bem? Muitos. Além dos já citados anteriormente, qual a anestesia, há registros de emprego de hipnotismo com bons resultados nas curas difíceis, hipnoterapia, tais como toxicomania, alcoolismo, tabagismo, etc. Podemos ainda citar o caso de pacientes insônios que conseguem adormecer com mais facilidade sob ordens recebidas na vigília. Até aqui você se referiu à ação hipnótica de encarnado para encarnado. Poderia agora nos esclarecer se isso ocorre também entre desencarnados? E como? Quando o hipnotismo sai do plano material e intercala atividades com o espiritual, aí então, com toda a certeza, o leque de acontecimentos se evolui em tal proporção que dificilmente poderá ser quantificado. O expositor fez enérgico alerta aos que o ouviam. Devemos destacar que em nossas pesquisas, lendo inúmeras obras de autores espirituais respeitáveis, podemos depreender que espíritos elevados, nos seus mistérios missionários de amparo a espíritos carentes, não utilizam a hipnose nos termos que a conhecemos. Usam, sim, o seu poder mental, por exemplo, quando dirigem prece ao Mestre Jesus pedindo em favor desses espíritos encarnados ou desencarnados, dos quais têm diagnóstico intuitivo de que é melhor que eles se aquietem, eventualmente adormecendo. Hum, se os espíritos bondosos não empregam o hipnotismo, inferimos que os desencarnados que o praticam necessariamente não possuem evolução moral. É temeroso dizer que todos os hipnotizadores encarnados ou desencarnados não possuem evolução moral, ou que uns têm e outros não. Melhor seria dizer que há em ambos os planos, físico e extrafísico, os que não possuem conhecimento do inesgotável manancial de bênçãos que Deus proporciona permanentemente aos seus filhos ou que nele não creem. O homem, no plano em que estiver, tem em si mesmo a grande capacidade de ser representante e co-criador da obra divina, que, em análise integral, significa ser um agente do amor. Assim, todas as suas ações do bem são como que filtradas, ou melhor, interligadas de cima para baixo, do plano maior para o menor. Como você cita autores espirituais, o que dizer do hipnotismo praticado obsessivamente? O hipnotismo surge com a sua mais perigosa face quando o hipnotizador é um espírito desencarnado e que conhece perfeitamente tal situação. E pior, domina técnicas hipnóticas que aplica com maldade sobre alguém encarnado. Nesse caso, o hipnotizador desencarnado fixado no mal o caminho percorrido, isto é, o processo pelo qual ocorre a hipnose, permanece sempre adstrito às mesmas peculiaridades das demais práticas hipnóticas que já citamos, mas com terríveis agravantes, posto que, via de regra, o hipnotizado quase sempre desconhece que está sob maléfica influência alheia. Como identificar a hipnose com origem no plano espiritual? O mal que um espírito desencarnado causar a alguém pela hipnose só terá sua origem detectada pelos mecanismos conscientes ou inconscientes da mediunidade, isto é, depois de já ter feito pouco ou muito estrago, segundo o pretendido pelo hipnotizador. Seria algo assim parecido com alguém que, por não ver a eletricidade, vem a ser eletricutado ao pegar num fio de alta tensão energizado, solto na rua, por qualquer motivo. Ou, ainda num outro exemplo, alguém que, vendo o fogão desligado, pega pela borda uma caneca ou panela, queimando-se gravemente, pois até poucos instantes antes o vasilhame estivera sobre as chamas. Simplificou. Em outras palavras, na obsessão quase sempre, o perigo é absolutamente invisível, facilitando o acidente. Partindo de espíritos desencarnados, maior é o elenco de atividades hipnóticas, cujos resultados, segundo o espiritismo, são classificados como processos obsessivos. Fez exigei a pausa e logo prosseguiu. Com efeito, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, fez várias reflexões sobre a obsessão. Eis uma delas. Domínio que alguns Espíritos podem exercer sobre certas pessoas só é praticada pelos Espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons Espíritos não impõem nenhum constrangimento. O Livro dos Médiuns, capítulo 23, questão 237. Percebam que Kardec não se refere a desencarnados ou a encarnados. Outro não foi o motivo pelo qual hoje o Espiritismo desdobra a obsessão que pode tramitar... A. De desencarnado para encarnado. Maioria dos casos. B. De desencarnado para desencarnado. Exemplo, quando espíritos de grande poder magnético fixados no mal escravizam outros mais fracos e portadores de grandes culpas. C. De encarnado para desencarnado, como no caso dos inconformados com a morte de um ser querido ou odiado. Essa atitude emite vibrações no primeiro caso de angústia, no segundo de rancor, sendo arremessadas em direção ao espírito desencarnado que, ao absorvê-las, também é presa de grande desconforto mental. d. De encarnado para encarnado. É o caso, por exemplo, de chefes tirânicos que espeziam seus subordinados ou ainda de cônjuges déspotas, ciumentos ou infiéis que martirizam seus pares. e. Finalmente, há o numeroso rol dos autoobsessores, aqueles que, desprovidos de fé e cultores da tristeza, vivem infelizes sem causa justificável, dentre os quais podemos citar os hipocondríacos, com mania de doença, tendo por lazer ou distração, visitas diárias às farmácias, na esperança de encontrar novos fármacos para suas inexistentes doenças. Ainda há pouco você se referiu a panelas quentes, que queimam desavisados. E no caso dos ímãs, fazem algum mal? Não se deve confundir hipnotismo com magnetismo. No hipnotismo, o alvo é o cérebro, onde é acúmulo de fluidos, causando o estado congestivo fluídico cerebral que anula a vontade do paciente. Geralmente, a ação hipnótica parte sempre de apenas um hipnotizador, e os resultados costumam ser imediatos, nada impedindo que os sejam também retardados com hora marcada para ocorrer. Já na aplicação do magnetismo, cumpre destacar o magnetismo natural e o magnetismo animal. Explicitou em continuidade as suas reflexões. No primeiro caso, temos as propriedades naturais de que o ímã é um bom exemplo. Contudo, na segunda alternativa, e partindo do ponto de vista espírita, vemos que o emprego do magnetismo sempre se refere a uma energia sublime, restauradora de equilíbrio psicosomático, objetivando auxiliar alguém, e a ação ocorre em clima espiritualizado. Nesses momentos, o magnetizador, ou os magnetizadores, são movidos pela caridade. Há muito tempo que, nos meios espíritas, não se usa a expressão magnetizador, e sim médium passista ou apenas passista. De qualquer forma, o que se opera é a transferência de fluidos reparadores do médium para aquele que recebe o passe. Agem os magnetizadores ou passistas por si mesmos, isto é, com recursos energéticos próprios, ou há influência espiritual? Na maioria dos casos, a participação do plano espiritual pelo arrimo de espíritos protetores. Mas há casos raros em que o magnetizador possui mesmo mérito para doar suas próprias energias balsamizantes e até curativas. No espiritismo, nesses casos, dizemos que o médium é de cura. Após pequena pausa, prosseguiu é absolutamente recomendável que jamais sejam promulgados diagnósticos instantâneos sobre alguém que, ante problemas espirituais e ou físicos, procure auxílio no centro espírita. Recomendamos isso porque não é raro que, em tais casos, o atendente logo declare que o caso é de mediunidade a ser desenvolvida. Prudente será prestar o apoio fluidoterápico, não se esquecendo jamais de que a medicina terrena também existe por bênção divina. Concluiu. Nunca será demais repetir que, no magnetismo, especificamente na fluidoterapia, o objetivo é reequilibrar os desajustes espirituais do paciente com o subsequente alívio dos problemas físicos. E, mais importante... Os resultados, com quanto se subordinem ao merecimento do paciente, prosperarão de forma eficiente se contar com o apoio do plano maior, na razão direta da abnegação e moral do médium, que procede com o integral sentimento de caridade sem nada a cobrar. O que o senhor quer dizer com o merecimento do paciente? Que não basta ir ao centro espírita receber um, dois ou vários passes para obter resultados perenes. É claro que qualquer pessoa que receba um passe e tenha um mínimo de fé receberá reconforto de alguma duração. Assim, deve-se salientar ao paciente que a cura definitiva para seus males espirituais, com ou sem reflexos físicos, repousa integralmente na sua própria ação, visando melhorar suas tendências, analisando seu proceder, Realizando, enfim, aquela sublime e incomparável reforma de si mesmo, detonando manias, defeitos e más tendências, ao tempo que o substitui por mansidão, que é filha da humildade, e pela caridade, que é filha do amor ao próximo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.